Às vezes, as lágrimas são inevitáveis e dizem que os homens não choram. Mas qual o homem nunca se viu abatido com terríveis momentos que o devoram? Quem nunca se escondeu em um canto, clamuflou na solidão seu pranto, com o rosto entre as mãos, Perdeu todo o encanto, chorou a dor de uma partida, o triste adeus de uma despedida. E então descobriu que era homem, e homem o bastante para chorar. Para dizer que, sem medo de errar, eu te amo. Quem nunca sofreu com uma resposta negativa? Morreu após uma desilusão. Mas calou a sua voz, no silêncio chorou a sua dor e sem lenço. Como o homem colocou-se a chorar. Como digno não foi possessivo. Jamais se fez usurpador. Estorquiu com violência o direito ao amor. Apenas sofreu. E sofreu com sua dor, mas foi homem e sofreu por amor. Se homem que é homem não chora, que chore as mulheres, porque homem que não sabe chorar é um homem que não sabe amar. Mas como o homem é forte e valente, a tristeza sorrir bem contente. Ser homem é ser sinônimo de gente E ele sabe que vai superar Se choras na dor por amor Amando alguém tão errado Tanto amou, mas não foi amado Ele sabe que é forte Enfrenta até a morte Não teme a má sorte Mas teme o amor é valente na luta, Renitente na labuta, E se ama sozinho, Deita em cama de espinho, Doloroso seu ninho, E sente-se um inútil nesta vida tão fútil, Depois ele esquece, Se enche de esperança, Toda dor que sofreu será só uma lembrança, E vai de novo amar, Outro amor encontrar. Ele é homem, ele é forte e nasceu para amar.